Sejam mais uma vez bem-vindos. Cheguem e engasguei, porque o que a gente tá prestes a fazer aqui, certamente quando meus pais terminarem de ver, vai ter uma ambulância para me levar no hospício em seguida. E vocês também talvez fiquem um pouco impactados, mas eu vou dar o nome desse vídeo de um chamado da espiritualidade. Hoje a gente tá aqui para cortar os meus cabelos. Mas não é só cortar, é cortar muito. Então eu sugiro que você continue assistindo esse vídeo e hoje quem tá aqui pra me ajudar, o meu cortador de cabelo oficial, vai ser, claro, nada mais, nada menos do que Marra pra boa. Então vem. venha, meu bem. Na verdade, sim, eu quero que as pessoas entendam que, não vou dizer que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas eu tô aqui respeitando a vontade dela, tá bom? Pessoal, é isso, né? ela pode desistir ainda. Não, eu não vou desistir porque me veio vários insights a respeito disso que a gente está prestes a fazer e eu me dei conta que se eu não fizer, vai ser única e exclusivamente por medo do julgamento. E eu comecei a refletir quantas e quantas vezes ao longo da minha vida eu não deixei de fazer coisas por medo do julgamento, por medo de não ser amada, por medo de não ser aceita, então aproveitando esse chamado aí da espiritualidade eu vou fazer isso. Beleza? Agora. Ai, meu Deus, que medo! Ai, Ai pai é Você Ai, falou meu que você Deus. tá aqui com medo? Uhum, mas é muito bom. Se, é muito bom. Se, eu tô, se ela tá com medo, imagine eu, eu você... você quer que comece pela tua. Foi por trás, comece. de trás pra frente. Afimaria. Corte bem e toque. Começou. Ai, <risos> chega a me dando um. Ai, meu Deus, que gostoso. Ai, Deus. É isso. Serei julgado, serei julgado. <risos> Será que minha... Será que minha mãe deixou eu cair quando eu era recém-nascida e fez um negócio na minha cabeça? Já. Gente, tomara que minha cabeça seja bem redondinha. Ai, ó, quem sabe faz ao vivo. Meu relógio todo dia toca essa hora. Desliga aí, amor. Desliga aí. Não sei onde é que ele tá. Isso, falha da produção, que somos nós mesmos, principalmente eu, já que o celular é meu, né? Às vezes puxa um fiozinho desagradável, mas não, não, minha cabeça vai ficar Mais um. leve, minha cabeça vai pensar muito melhor. Gente, é de verdade. <risos> ai, ai. Se o povo da minha, da minha família tinha dúvida se eu era maluca, agora vai ficar ter certeza, né amor? É. Acho que eu vou dando e ver se tá gravando isso. <risos> Eu é vou ver. Ah, tô sentindo... Eu já tô sentindo um fresquinho atrás. Voltei <risos> pra segunda parte. Vai, tem uma mecha bola aqui, aqui em cima que ela vai ser a.. A última, a derradeira? A derradeira. Vamos. Essa daqui. Ai. Mais uma. Velho. A moça tá é sofrendo mais do que ela. Ai, ai. Se você quiser, eu corto o seu depois. É melhor não, né, amor? Vamos com cabelo ou sem cabelo é o suficiente, né? Dorothy. Dorothy? Dor Dor que, Dor que é Dorothy? Sei lá, mano. Quem é Dorothy? Tá nervoso, né, amor? Tá alucinando. E ela tem recebido tantos elogios. Velho, dias. essa semana foi o um recorde de elogios. Eu falei, o quê? É obra do inimigo isso. É só pra eu não cortar, mas eu já decidi que eu vou cortar. Não tem elogio que faça eu ficar com esse cabelo. A louca, né? Mãe, eu espero que você não tenha me deixado cair do berço, nem meus irmãos, nem as babás, viu? Ai, ai. Ou será o, o meu casco, a minha cor tá branco? Eu tenho sombra de dúvidas? É bom que a gente está de quarentena, não vou entrar na careca, então não tem perigo. Né? Ah, é. Esse lado já foi todo? Eu tô sentindo minha cabeça leve, velho! Imagina, eu tô, oh, tô sentindo minha cabeça leve! <risos> continua o olhar de quem me ama, ou se o olhar dele tá se transformando. Não já era, você não vai separar de mim, você é essa que Caraca, a gente é um O que foi? Gente. Só... Tá pesado? Vou deixar você com essa. Não, vai nada. De tudo. Gente, cabelo cresce, tem um fé em de Deus. Esse é o um momento necessário de transição. Eu vou até de novo. Se embora agora, pro tá derradeiro, caralho moleque, tu é doido Foi, agora eu não tem mais como voltar atrás Deixa eu dar uma, Deixa eu... sabe como é que faz assim? Ah, que Dá uma ajeitada assim, né? ah Que delícia depois eu vou lavar o cabelo pela primeira vez. Lavar o cabelo? Você disse que não quer pegar de cabelo. Oxe, lavar o, o, o, o, o couro cabeludo. O O couro cabeludo, você vai tirar toda a mão? A mão lavar. Deixa eu ver como é que tá minha cara pra ir no celular, né? Deixa eu ver. Quando eu tiver nessa fase de crescimento. Deixa eu ver. Alô, que favorito. Ai, ai. Nossa, você pode se ver. Espero que a minha cabeça seja bonita, viu? Tô dizendo a você. Bora tirar uma foto, amor, aqui, ó. <SILENCIO> Sou cúmplice de ser mesmo, né gente? Aqui tem, tem, tem um burrão de caspada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. aí. Olha aí fala pra ela que ela vai ver a sensação que é a água bater no couro, no couro cabeludo. Minha, isso é indescritível. E que pena que a gente não pode ir à praia porque estamos no isolamento, né? Porque o vento também, tipo, quando sai da água baixa o vento, velho. Você nem se lembra mais como é, né? Eu não lembro, não. <risos> é, é isso, galera. Mesmo. Beleza, nada né? que um dia cresce. Beijo, meus amores. Ficou bonita, não né? ficou? Mas <risos> é